É o mistã! Você foda. Você sou foda. Ele é Quem gosta de cuida cuidar dos animalzinho? Buenos dias. Não, exemplo, Oi, bom. domingo, dia 20 de janeiro, Leandro. Creio que sim. 20. Creio que sim. Sim, 20 de janeiro. Hoje estamos indo para São Pedro, que eu fui invitada a, pela por uma amiga, né, para... Vamos para a roça. Para visitar São Pedro e conhecer o rio. E aqui vai Leandro, eu, Anthony, Brenda. Brenda, onde estás? Brenda, a carita de mamãe. <risos> e o Andrew, allá. Então, e aí, vocês. Ustedes... Oh, mas que falta um, sim, que... falta um, falta Enzo. E o Enzo como tem um problema no ouvido, no ou, ouvido, Leandro? É, oído, oído. E, e como Orelha. se chama? Como se chama, Leandro? É, é tumor também? É, é tumor. Foi, né? Sim, então. O Enzo tubo, tuve, tubo. O Enzo tubo um tumor no ouvido e passou por uma cirurgia e não pode com água água nenhuma até para se banhar e tem que tomar muito cuidado. É, salimos de casa como vocês viram e a hora paramos aqui no restaurante Candela para poder desayunar para antes de ir para São Pedro. Então, vocês aqui, vocês os três aqui Panameno conhece o restaurante de onde Eu não conheço, eu não conhecia. mim que vive aqui em Santiago. E, sim, o Panameno que vive aqui em Santiago. E, e sempre me disseram que é muito bom, muito bom, muito bom. E eu estou comendo aqui coisas que me gusta E eu trago meus irmãos e o Leandro para também provar do, do desayuno E aqui está. Eu estou comendo na honradra. Eu não sei, falar isso Uma tostidia e um, um ovo re, revolto. pelo Mas eu já estava comendo um ovo cocido. Antony. Leandro. Entre o e a Brenda lá no fundo, agora estamos aqui no terminal esperando o bus que vai para São Pedro. E estamos aqui com a Brenda e Já temos 30, 30 minutos que estamos aqui Mais ou menos Mais ou menos 30 minutos, eu não sei por, porque hoy é domingo, eu não sei se é de uma hora e uma hora, eu não sei Então, vamos esperar Ai que bonito Eu acho que estamos chegando no rio Senhora Celia, esse rio tem nome? A ah, é Rio de São Pedro. Mira senhora Célia. Tá Mira né? <risos> é? é <risos> senhora <sentida risos> Célia. Não, não, não. Com meninos. Sim, senhora Célia é assim mesmo, aburrida. a Y eso que no hace mucho viento, si no hubiera sí, más brida, es es quedaba más frío. Ahora está no es. Apúrate! Para já. <risa> suave! de Ah, eu <risa> quero ver! Eu sí, bueno. quero ver! <risa> oh. Oh. Senhora uh. Célia, apúrate para salvar a tu esposo! Ah. <risa> <risa> não Cielo. Cielo. Por Deus, é para allá, não para allá. La cerveza, ele lá! E a cerveza? E a cerveza? E a cerveza está na mano. Ai, Deus! Olha Sim, Leandro, sim! Padre, ele, ele pensa que é um muchachito. Olha quem tá chegando é! Hum? É o Mr. Eu sou foda! Mister sou foda! Ele é muito foda! Ele fora da piscina! Parece para mim! Que lindo! Que lindo! Ele, ele é sinistro! Eu sou sinistro! Essa é? Que? Senhora Célia? Que? <risos> Brenda, cadê Brenda? Brenda já? E Miss Rosiá, no que do de o aqui tomando a, a balboaice? Sim, né? sim. E senhora Célia não toma nada, senhora Célia, por Deus, que paz, que depa? senhora Célia não toma, senhora Célia não se banha, senhora Célia, que que, que, que é -se, senhora Célia? que come? Dime. Se banhar é se banha. Que? <risos> não, não, calma, -te, calma. Calma, Já estou descendo que ela não se banha no rio. Senhora cega é no rio. Sim, não, não entra no rio. no rio. Brenda sim, Brenda já entrou, tchau, Senhora Célia não, senhora Célia é cinzinha em persona <risos> lê Pede para ele ir de novo. Ah. <risos> Por favor. Sim. De novo, de novo! Senhora Célia vai ter que fazer uma sarra em tua esposa depois. Ai, por Deus! Eu creio que seu esposo vai a ser igualito, senhora Célia. Pensa que ele tem 15 anos. Pensa que tem 15 anos. Igualito, a Leandro. Igualito. Mas o Chelo tem. Uh, para 60 anos. En serio? E 50 e... anos. Ai, Ai! Bueno! Niños de... ah. <risos> São rebelos <emails> também. o <risos> que, é não sei Brenda Deve ser algum ritual Não. <risos> É um ritual Ritual de los remelos Ai, Mãe ama Você gravou eu e ele falando de costas? Sim, meu amor. tá cansado, papo? Não, é porque está frio. Ah, você seca para aí, filho? Ele Sim. Ah, sim. A mim me gostou Panamá. A mim me gostou. Agora estamos regressando do Rio. muito cansado. Eu não estou cansada. Ah, eu, estou. eu não estou. Porque eu não, não isso nada. Ah! Só quedou na beira do Rio. Ah, eu não isso nada. Não disse nada. Bueno. Então, estamos aqui. nós dependendo de, você, de vocês. De Hasta o próximo vídeo. Que já estou aí com sonho. Com o sonho. Com sonho. <risos> Eu estou com sonho. Eu não estou. E já. Os irmãos estão aqui. Senhora Célia. Acá está a senhora Célia. <risos> a nossa anfitriã. Sim. E acá está a senhora. Ciaro. Ciaro? Não. Cielo. Cielo. Dele oi, senhor Cielo. Oh. Olá. <risos> aqui está Cielo. Aqui Mira. está Cielo. Com um pouco de basura. Que com um ah, é <risos> pouco de basura, senhor Fabrício. Porque nós outros somos pessoas limpas <risos> Sim, muito bem senhor Cielo Então, até o próximo vídeo Em mais uma aventura de lá me vida em, em Panamá